hoje tem lançamento de novidade nova aí da assinatura do clube da Livelo anual vamos ver se vale a pena eu vou te fazer aqui um vídeo completo aqui de todos os clubes que tem e você tem que ficar até o final porque a conclusão desse vídeo aí vai te ajudar bastante a tomar uma decisão aí muito importante na hora desse investimento em milhas Beleza então fica até o final e já vamos para a tela do computador bem aqui está aqui no site da Livelo tá aqui a parte de assinatura de clubes e aqui a gente tem os valores é básico aqui de assinatura e eu fiz uma planilha aqui completa para poder a gente analisar se vale a pena ou não então aqui ó a gente tem a assinatura normal do clube da Livelo né ou assinatura de mil pontos você vai ganhar 12 mil pontos no ano, é, o valor mensal que você vai pagar vai ser 41,90 e o valor total anual é 502,80. Então vamos guardar todos esses valores aqui para a gente ter uma noção de, de quanto que vale cada um. Eu vou colocar aqui logo essa primeira parte que vai mostrar aqui o milheiro que você vai pagar no anual. Então o mais barato aqui, que a gente pode ver, o valor menor seria aqui no plano 20 mil. Você vai pagar 39,95 na assinatura simples desse clube então o valor aqui de 799 é um valor um pouquinho alto eu acho assim depende muito da pessoa né cada um sabe o o dinheiro que tem para poder investir eu atualmente estou com a assinatura desse aqui de 7 mil porque é um valor mais tranquilo aqui para eu poder estar tá investindo porque é muito importante você saber aí seu capital de giro que você pode investir em cada promoção Então isso daí você tem que tomar muito cuidado para você não não pagar é, cartão depois do vencimento ou dividir a fatura do cartão e todos esses problemas é que podem diminuir muito o seu lucro então você tem que estar sempre atento e organização financeira para fazer investimento e aí vamos supor aqui que a gente pega uma promoção aí de 100% de transferência porque funciona assim não né? mercado de milho você compra adquire os pontos aqui da Livelo na assinatura e aí num período correto você faz uma transferência bonificada para uma para uma companhia aérea e no caso a gente pegando uma promoção de 100% a gente pegaria vamos dizer aqui vamos Vamos supor que a gente tenha todos esses 240 mil juntados e aí faça uma transferência aí de 100%. Né? No caso, eu iria dobrar esses 240 mil. Então, eu dobraria ele, eu pegaria 480 mil pontos e cada mil pontos seria no valor aqui de R$19,98. Já é um valor tranquilo aqui, você consegue lucrar dependendo aí. Atualmente, está um pouquinho baixo aí para você vender direto na Hot Milhas e na Max Milhas, Você vai vender aí quase por esse valor. Então, é bom você estar tá sempre atento a todas as estratégias que acontecem no mercado de milhas que a gente consegue um valor bem mais abaixo disso e aí o que acontece aqui na assinatura normalmente aparece aqui promoções de adesão ao clube da Livelo que você consegue aí uma bonificação até de 30 treze... já teve até de 360 por cento aqui eu consegui pegar a última foi de 300 por cento então isso aqui dá um valor muito bom em relação ao... ao valor final do seu milheiro né aqui no caso eu ganhei 300 por cento eu ganhei 300 por cento aqui foi no de 7 mil eu iria ganhar no total de 84 mil pontos eu ganhei 105 mil pontos Nessa bonificação, então dá um valor diferente aqui no milheiro. Você pode ver que o meu milheiro de 41,41 41 caiu para 33,13, né? E aí pegando uma promoção aí de bonificação de 100%, meu milheiro sai a 16,57. Então você já consegue gerar um lucro só com a assinatura do clube quando for um, o momento correto. E aí eu te expliquei tudo isso para poder te mostrar aqui se vale ou não a pena a assinatura do plano anual da Livelo que foi lançado agora, né? E a gente vai ver cada cada clube como que funciona né você tem duas modalidades eu vou mostrar aqui para vocês o plano anual você pode dividir em 10 vezes e o plano anual à vista então vamos começar aqui pelo plano anual de 10 vezes e aí eu vou clicar aqui para mostrar tudo como funciona bem no plano anual de 1000 pontos você vai ganhar em todos nesse caso aqui você vai ganhar um percentual de bônus de 10%, então você vai ganhar por mês aí 1.100 pontos fazendo assinatura no plano anual. Lembrando que é em 10 vezes que você vai pagar, você vai ser uma mensalidade em 10 vezes. Então vai ficar um pouquinho mais caro aí a mensalidade, né? Você pagaria o normal dele. 41,90, agora você vai pagar R$50,28. Bem tranquilo, mas a galera aqui não costuma, pelo menos na Livelo, assinar o clube básico, né? Eles assinam normalmente, eu pelo menos, assino do, do plano mil é, para frente, que é o ideal ali para você poder gerar renda. E aí, dessa forma, você já consegue um milheiro já mais ok, né? centavos é um valor bacana já, tendo esse percentual aqui de 10% de bonificação, né? É um valor bacana, então vamos aqui para o mil. Ó. Você vai ganhar também 10% de bônus de percentual. Então você vai ganhar 3.300 pontos por mês, né? No total anual, 39.600. E você vai pagar a mensalidade aí de 148.68. Tá tendo um milheiro aí de 37.55. Pode ver que tá baixando a gente vai continuar aqui mostrando aqui os dados no plano também 7.000 é 10% também que você vai ganhar 92.400 pontos finalizando aí um milheiro no final do ano né todo 37 e é um pouquinho a mais desse mas é, é bem interessante também porque você vai gerar muito mais mais milhas no 12.000 como é que fica no 12.000 12.000 você vai ganhar apenas 7% adicional de bonificação, então você vai pagar, vai receber aqui, é 154.080 pontos. Vai pagar um valor aí que já é um pouquinho salgado, que eu considero, né? Cada um sabe o que pode investir. E aí você vai pagar aqui a 587,88 reais por mês, né? Que é um valor, é um pouquinho salgadinho. Mas aí, é se a pessoa tem para investir, né, é de cada um. Só que você pode ver que aqui o milheiro no ano ele fica um pouquinho mais caro do que o 7 mil então por isso que a maioria das pessoas prefere assinar aqui o, o plano 7 mil e o de 20 mil como você pode ver também aqui ó a bonificação é apenas 5% e aí o valor final que você vai é, receber aí do milheiro né é 38 e centavos então considerando se fosse tudo 10 por acho que poderia até ser mais interessante o plano 20 mil mas no caso não é né então como você pode ver pelo menos na assinatura aqui do plano 7 mil em, é, em 10 vezes, o valor do milheiro já fica aqui é, aceitável até assim em relação à assinatura básica. Fazendo a assinatura básica, você ia pagar aqui 41,41. 41. Aqui já cai para R$37,65. Então, para quem conhece do mercado de milha, sabe que já é um valor interessante para você começar a adquirir aí os seus pontos é, para participar de promoções bonificadas. E agora a gente vai ver aqui a assinatura do plano anual à vista. A gente vai começar aqui pelo plano 1000, né? Vamos ver aqui, você também vai ganhar os 10% aqui de bonificação pela assinatura. Então você vai ganhar aí todo mês 1.100 pontos. E aí você vai totalizar no ano 13.200, igual ao anterior. A diferença aqui é que você vai ganhar aí 10% de desconto pela assinatura. Então você vai pagar aqui 452,52. Antes você pagaria aqui 502,80. E aí o seu milheiro anual vai ficar em e 34,28. É um milheiro bem baixo, tá ótimo, já o um milheiro. Só que são poucos pontos né, que você vai conseguir. E aí vamos para o plano 3.000. O plano 3.000 também vai ganhar aqui 10% como o anterior. Só que o desconto é de 9% que você vai ganhar. Então em vez de você pagar aqui... 1.486,80, você vai pagar 1.352,99 Dando um milheiro total aqui de R$34,17. E o outro estava em 37,55 Abaixo de R$35,00 é um valor muito interessante de você conseguir aí milhas para poder fazer transferência. Então, é um valor que é, chega a ser interessante, mas como eu te falei, fica até o final do vídeo, porque eu, a conclusão é muito importante para você tomar sua decisão em relação ao investimento nessa parte de milhas. Então, a gente está aqui no clube R$7.000,00. 7000 você vai ter os 10% de bonificação, apenas 8% de desconto. Então, tendo o um milheiro aí a R$ 34,64. E no plano 12000, você vai ter aí bonificação de 7% como o anterior e 7% de desconto, totalizando aí o seu milheiro a 35,48. E no plano 20000, você tem aí apenas 5% de bonificação e 5% de desconto. Então, totalizando o um milheiro a 36,19. Como você pode ver, como eu falei no começo, o mais interessante seria o 7 mil Pela facilidade aí de investimento, né? um valor menor Apesar que você vai pagar aqui o um anual R$ mil e E aí você vai ter um milheiro mais baixo Então eu vou te mostrar agora a conclusão que eu cheguei em relação à assinatura anual desse clube Bem, a assinatura anual a prazo eu achei interessante Porque você tem aí um, um valor melhor de milheiro no final né? Você tem um valor interessante até porque vai fazer pouca diferença do valor que você paga mensal ó, Tipo 7 mil, né? como eu falei R$350,00 e aqui você vai pagar 3, 290 Então, é um valor é, pouco assim, em relação ao investimento para você ter um desconto legal no milheiro anual. Né? Então, basicamente de 41 para 41 R$37,65. Então, acho interessante dessa forma. Agora, aqui na assinatura anual, pagando à vista, você vai ter um milheiro também mais baixo. Só que o que pega, o que acontece? A gente fica feliz pela concorrência que existe. A gente espera que entre mais clubes, mais, tipo, eu falo do C6 Bank, para ele poder entrar também nesse mercado de vender pontos, porque aí a gente tem concorrência e consegue baixar ainda mais o milheiro. Né? Por que eu tô falando isso? Porque a gente tem o Esfera. Quando tem promoções que está acontecendo agora, inclusive, você consegue comprar parcelado e recebe à vista, o que é diferente aqui da assinatura anual. Né? Na Livelo, você vai pegar o, esse valor aqui de, dos R$ 7.000, R$ reais, vai pagar à vista e vai receber a prazo, tá entendendo? Você vai receber essa pontuação a cada mês. Agora, no Esfera, você pagando 35 reais no Mineiro, quando tem promoções e elas, e elas acontecem junto, né, tipo de, de comprar pontos barato e transferir com bonificação sempre acontece aí todo ano tem umas quatro cinco até seis vezes lá você vai pagar dividido e receber a vista então é um, uma diferença muito grande em relação ao cálculo porque dessa forma você tem que considerar também a taxa Selic atual ou CDI né que se você deixa o seu valor investido ali ele dá 13 por ao ano tô falando aqui de forma não muito calculado, mas você ainda tem um desconto de imposto de renda e tudo mais, mas basicamente ali vai dar seus 13% ao ano o valor que você deixa investido, né? Porque fica mais interessante aí você pagar o parcelado, porque esse dinheiro que você vai pagando parcelado, você vai deixando ali na, na sua conta e ele vai, ele vai gerando juros mensal ali e está sempre sendo investido. Agora, quando você paga à vista para receber a prazo, é um pouquinho pior, tá entendendo? Então, no meu caso, eu achei interessante a assinatura aqui de você fazer a assinatura do, é, do plano anual dividido em 10 vezes, porque essa, esse desconto aqui de 10% fica elas por elas. Então é melhor você ter um dinheiro em mão para poder investir, né? Vamos supor que você tenha esse aqui esses 3.50 reais. Você não precisa pegar e, e, e pagar ele de uma vez, porque você pode ter uma oportunidade melhor e de investir em alguma coisa melhor de repente. E aí, conforme que você vai gerando lucro com suas milhas, você vai repondo. bônus que eu tenho a dizer, vamos supor, como eu falei, né, tem essas promoções de adesão ao clube aí de 300%, 360% já apareceu, 350%. Então, se houver daqui para frente, né, como lançar agora, uma promoção de bonificação, que seja aí de 100% ou 200% que seja... Na adesão mais o clube anual, aí fica interessante pra caramba. Aí fica muito bom porque você vai conseguir um milheiro bem baixo, né? Porque o que acontece? Atualmente, se você fizer a assinatura normal sem ser o anual, mas tiver uma adesão aí de, de 300%, como foi a que eu fiz, né? eu consegui um milheiro aqui a 33,13, que é muito mais baixo já do que a assinatura anual. Então, é mais importante você esperar aí uma promoção de bonificação acima de 250%, porque você já vai conseguir um milheiro mais baixo do que a assinatura anual. Então, a gente vai fazer o quê? Vai torcer para ter uma promoção de bonificação junto com a assinatura anual. E quando tiver isso, com certeza vai valer a pena, porque aqui já está um valor mais baixo. E antes de acabar esse vídeo, eu vou deixar um link aqui embaixo para você conhecer a planilha Organizando Milhas, que vai te ajudar aí no mercado de milhas, você saber quanto você investiu, quanto você está vendendo, quantos CPFs ainda você pode vender. É uma planilha completa aí que tem todos os dados que você precisa saber para poder lucrar com o mercado de milhas. Se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal porque eu vou estar sempre postando informações gratuitas, grátis aí para você, tá? para você poder aprender mais sobre o mercado de milhas e lucrar com isso. Então valeu, até a próxima!